Opa opa meus amigos, nós não tivemos nenhum tipo de anúncio da Netherrealm no TGA 2021, mas uma coisa é fato, nós estamos entrando aí nos 30 anos de Mortal Kombat neste ano de 2022, e eu tava matutando aqui com meus botões e tava pensando qual seria a melhor forma de comemorar esses 30 anos, qual seria o melhor Mortal Kombat para poder entregar para nós, fãs aí, que seria realmente um presente de aniversário para essa franquia deliciosa que já existe há muito tempo. Saudações Delisa, eu sou Caio Nobre. Bora lá debater sobre isso daqui. Eu vou trazer algumas possibilidades e, obviamente, dar a minha opinião sobre qual eu gostaria, qual para mim seria o melhor presente dos 30 anos de Mortal Kombat. E é claro que eu vou querer saber a sua opinião depois no final desse vídeo. E já aproveitando, não se esqueçam de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever nesse canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, galera. Sem mais delongas, bora começar a discutir sobre isso daqui, porque nós temos diversas possibilidades aí para os 30 anos de Mortal Kombat. Nós já comentamos aí sobre Shaolin Monks, um novo jogo, um remake da trilogia clássica aí também para nós. E aí, eu vou puxar cada um deles aqui, enumerar alguns pontos interessantes de cada um e depois dar a minha opinião sobre qual eu acho que seria a melhor opção para poder comemorar esses 30 anos de Mortal Kombat. Começando aí dos mais antigos, vamos pegar lá a trilogia clássica, entendeu? Um remake desses jogos, como a gente viu, que a galera do iBalistic, né? Que é um time de desenvolvedores aí muito fãs de Mortal Kombat, estão sim fazendo um remake da trilogia clássica pra nós. A gente já teve um vídeo aqui no canal falando sobre isso, se você ainda não viu, confere aí que tá muito da hora. Eu acho que esse seria sim um presente bacana para nossos fãs aí comemorarmos os 30 anos de Mortal Kombat, porque, poxa, eu acho que o próprio nome já diz, né, pessoal? Aquela nostalgia Foderástica da gente pegar ali Mortal Kombat 1, 2 e 3 Com gráficos totalmente refeitos Em 4K, rodando bonitinho ali Com mais frames e tal Obviamente eles vão respeitar a essência Do que são os Mortal Kombat clássicos, entendeu? Nós não vamos ter evoluções assim Em termos de gameplay, coisas absurdas acontecendo Não, vai ser basicamente o que a gente conhece Da trilogia clássica Porém com gráficos melhorados eu acredito sim que algumas melhorias, entendeu? Seria algo bastante interessante para nós aí da comunidade mas eu acredito que só esse remake sozinho não seria suficiente Pelo menos na minha humilde opinião aí Eu acho que eles poderiam trazer sim esse remake dos clássicos Mas como um conteúdo extra de algum outro que eles irão trazer aí Sabe-se lá, né? Do Mortal Kombat E aí, nós vamos pro Mortal Kombat Shaolin Monks Que é um jogo, rapaz Que todo mundo quer ver retornando e o Ed Boon sabe disso, porque vocês lembram, naquela entrevista que ele deu lá pro Game Informer, antes do Mortal Kombat 1 ser lançado, aquele jogo de perguntas e respostas que tem que falar bem rapidamente as coisas e tal, ele foi perguntado sobre uma continuação de Shaolin Monks, um remaster, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente como foi a pergunta, mas surgiu o tema Shaolin Monks ali, e até onde eu me lembro ele falou que seria legal trazer o Shaolin Monks de volta, o cara falou lá, tipo, ah não, bastaria algumas ligações, aí o Ed Boon responde falando que não, que eles precisariam de mais do que a Apenas algumas ligações, entendeu? Eles teriam que movimentar outras peças ali do tabuleiro para poder fazer esse jogo acontecer. Mas ele tá ciente com a comunidade que é isso, e a gente teve uma enquete no Twitter quando ele perguntou, não tem tanto tempo assim, que tipo de jogo a gente gostaria de ver em termos aí de Mortal Kombat, um remaster no caso, né, um remake, alguma coisa do gênero. E foi voto em massa tanto no Mortal Kombat 9, mas principalmente no Mortal Kombat Shaolin Monks. Então assim, cara, é fato que a galera, que a comunidade quer ver Shaolin Monks aparecendo aí. Novamente, seja ele um remake, um Shaolin Monks 2, eu não sei o que, que esses caras vão arrumar. Mas eu acho que eles precisariam sim trazer o Shaolin Monks em algum momento de volta. E esses 30 anos seria o um momento perfeito para eles apresentarem isso daí pra gente. E aí nós vamos pro que eu acabei de citar aqui, que é o nosso querido Mortal Kombat 9. Saudoso aí, mano, reboot Que reiniciou mesmo aí Toda a história do Mortal Kombat, como a gente conhece E é considerado por muitos O melhor jogo desse reboot, cara Dessa trilogia aí, e um remaster desse jogo Meus amigos, é muito pedido pela comunidade E eu me incluo nessa, porque Imaginem só, o Mortal Kombat 9 Com as mecânicas que nós conhecemos ali Totalmente repaginado, com um esquema De frame data incluído ali no jogo E tal, alguns aprimoramentos em termos de Mecânicas também, e principalmente Um netcode melhor para a gente poder jogar o modo online. Que delícia que seria esse negócio aí cara, nossa senhora seria muito foda. Eu particularmente gostaria muito de ver um Mortal Kombat 9 aparecendo também e eu acredito que seria um baita de um presente os 30 anos da franquia. E aí por fim nós temos um novo jogo, entendeu? que seria aí um Mortal Kombat 12, o um Mortal Kombat Trilogy 2, não sei cara, a gente não sabe exatamente o que vai rolar mais porque não teve nenhum anúncio no TGA, aqueles rumores que a gente viu lá, eles podem sim ainda no futuro acontecer? Podem, mas é bem pouco provável Eu prefiro demais, eu acho Inclusive vocês viram meu último vídeo comentando Que a falta deste anúncio no TGA Pode ser um indicativo de que eles estão Desenvolvendo sim um jogo totalmente novo Com ideias novas, não uma reciclagem Do 11, e é esse o ponto Entendeu? Caso eles estejam trabalhando Neste novo jogo aí, e não Sejam Injustice mesmo, eu acho que seria Um presente muito foda, né mano? Diga-se de passagem, para os 30 anos da franquia Então assim, meus amigos, eu trouxe aqui nesse vídeo Algumas possibilidades, dentro do que nós temos aí de desejo da comunidade para a franquia Mortal Kombat que seriam interessantes. Pra poder comemorar esses 30 anos Agora, o que eu mais gostaria de ver Para essa comemoração Eu fico bastante dividido, eu vou ser bem sincero para vocês Porque assim, por mais que eu goste de um Mortal Kombat 9 Remaster E também de um Trilogy Remake Eu coloco no meu topo ali Um Mortal Kombat 12 mesmo Que seria um novo jogo aí Com ideias novas e tudo mais Uma mecânica repaginada Um jogo, sei lá mano, uma Real Engine 5 Como a gente tem visto aqui Que o negócio tá impressionante pra cacete Com gráficos bem aprimorados aí na nova geração e tal. E ao mesmo tempo eu quero muito um Mortal Kombat Shaolin Monks remake. Eles refazerem todo aquele jogo ali para nós, aprimorando as mecânicas de ação e aventura e RPG que tem ali e tal. Eu acho que seria espetacular então assim cara se for para poder comemorar os 30 anos de Mortal Kombat eu gostaria que uma dessas duas opções Mortal Kombat 12 aí ou Mortal Kombat Shaolin Monks Remake fossem as principais entendeu E aí eu acho que eles poderiam incluir sim como um bônus de algum destes dois jogos o Mortal Kombat Trilogy Remake cara eu acho que seria um bônus cara um adicional muito bacana para nós fãs entendeu Imaginem só eles anunciam aí o um Mortal Kombat 12 e mostram que junto dele nós iremos receber também um Mortal Kombat Trilogy Remake, entendeu? A trilogia clássica ali, totalmente refeita com gráficos melhorados. A mesma coisa com o Shaolin Monks, por exemplo, seja um remake um Shaolin Monks 2, não sei, e aí vem o Trilogy Remake junto. Mano, isso seria da hora demais, né, pessoal? Vai dizer que não. Mas então é isso, pessoal. Eu só queria levantar aqui esses pontos com relação aos 30 anos de Mortal Kombat porque, por mais que não tenha rolado um anúncio aí no TGA, nós estamos nos 30 anos da franquia e eu acho ainda que é bem possível que eles apresentem alguma coisa desse jogo delicioso pra nós porque Injustice, como eu comentei no nosso último vídeo, pode ser que eles deixem um pouco mais pra frente, eu não acho que eles vão descartar essa franquia porque é uma franquia de muito sucesso pra eles também, mas a Warner já tá com muitas obras da DC em andamento, eu não sei se eles colocariam mais uma. Posso estar errado, entendeu? Mas eu imagino que por conta desse aniversário do MK, a gente possa ter alguma coisa desse jogo sim. E agora eu quero saber de você Querido espectador que tá assistindo agora, o que, que vocês acham de tudo isso que eu falei aqui e qual, para você, seria o melhor presente para os 30 anos de Mortal Kombat? Mortal Kombat 9 Remaster, Mortal Kombat Shaolin Monks Remake ou Mortal Kombat Shaolin Monks 2, Mortal Kombat 12 ou Mortal Kombat Trilogy Remake? Ou então pega o Mortal Kombat Trilogy Remake e inclui dentro de um pacote desses outros aí que eu comentei. Deixa aqui embaixo suas opiniões, eu vou adorar ver de cada um e não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos